E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.